Vocês têm que confiar mais no pai. Existe uma narrativa muito injusta na sessão de comentários do sexto round de que eu só erro o palpite e apresento narrativa furada. Mas ontem, no prévia da rodada, quadro novo em que apresenta os eventos do fim de semana em até 90 minutos no Instagram do sexto round, chamei atenção para duas coisas. Um, Merab de Vale Chiville era zebra na proporção de mais de 3 para 1 naquela casa de apostas azul com as letras brancas e que começa com S. Ou seja... Se você fosse lá e apostasse um real nele, voltariam mais de três. Dois, com exceção da última rodada, contra o Sean O'Malley, todas as derrotas do russo haviam sido para wrestlers carrapatos, o Magomed Magomedov no antigo ACB e o Aljaman Sterling no UFC. Ian é um pugilista e o calcanhar de Aquiles claramente é a defesa de queda, sendo que o Dvall Mishvili é um dos melhores wrestlers da categoria e foi o principal sparring do Aljaman Sterling para todas as lutas contra o russo. Pois bem, no Fight Night de ontem à noite não foi competitivo, a maior a zebra do card principal atropelou o ex-campeão Piotr Ian. Goleada mesmo. Cinco rounds a zero, com direito à quebra de recorde histórico. Rivales Chivilli tentou 49 quedas. Parem só pra pensar. É uma média de duas tentativas por minuto. O recorde anterior pertence ao Caim Velásquez, que tentou 33 vezes na segunda luta com o Cigano. Bizarro. A conversão não foi tão significativa assim. O Ian caiu só 11 vezes. Ainda assim, é mais do que o suficiente Pra tirar o russo do seu elemento e matar completamente o jogo de socos e chutes O cara ficou totalmente travado, defendendo queda E olha que o clima tava pegando fogo Divalistvili é da Geórgia, país que foi invadido pela Rússia em 2008 Disse que era pessoal e queria vingar o seu povo Na pesagem, vocês viram lá no Instagram do sexto round O Ian largou um tapão aqui entre o peito e o pescoço Após ter sido chamado de cadela Merab desenvolveu a luta no chão, quase finalizou Ou aplicou o ground Pound violento não foi por antijogo, chato para a maioria dos fãs. Mas é aquele velho negócio: o esporte se chama artes marciais mistas. Se você não gosta de wrestling, dá um jeito de pará-lo. E o Ian, mais uma vez, não conseguiu. Aliás, Merab tem outra grande virtude. Que gás fenomenal. Meu irmão e minha irmã, tentar 49 quedas em 25 minutos, misturando isometria com cardiovascular, sem botar os pulmões pra fora, é feito pra pouquíssimos seres humanos. Como tem essa capacidade, o cara pode se dar o luxo de transformar ritmo e gás em arma. Ele aperta o passo e transforma a luta numa competição de fôlego. É uma capacidade muito especial Agora o drama é o seguinte de Vale vai assumir a segunda posição no ranking até 61kg na terça-feira São nove vitórias consecutivas Sendo as duas últimas sobre os ex-campeões do mundo José Aldo e Piotr Yan. Isso obviamente deveria ser mais do que suficiente Para garantir o Tyro Shot Mas tem dois problemas aí um, o campeão é o Aljaman Sterling, seu melhor amigo. Eles não vão lutar. Sterling e é a mesma coisa que Mahashev e Habib. Dois, o número um do ranking é o super popular Shannon Miley. Sim, a vitória do Merab sobre o Ian foi mais dominante. Mas vocês sabem que o que fala mais alto é o número de bundas na cadeira. Então a sinuca é essa. Se o Serrudo vence o Sterling... No FC 288 do dia 6 de maio, tanto o próprio Cerrudo quanto o UFC vão preferir passar o Shannon Mali na frente. Se o Sterling vence, também vai ficar seduzido pela visibilidade maior que o O'Malley traz. Então, existe a possibilidade do pobre do, do Merab precisar de outra rodada, talvez, contra o Marlon Vera, se esse passar pelo couro de Reagan. Já foi dito que há um acordo entre os amigos que é o seguinte, o Sterling sobe para o peso pena em caso de vitória sobre o Serrudo. Mas eu pergunto, ele vai abandonar o cinturão depois da maior vitória da carreira? Se sim, aí provavelmente teremos Merab versus Sean O'Malley pelo cinturão vago. Se não a amizade pode até ficar estremecida, e aí veremos todo aquele drama de troca de academia, Farpas em público, etc. Sobre o Ian, entramos naquele pesado abismo da falta de confiança. Depois de perder em pé para o garoto Shannon O'Malley, e sim, pontuei 2x1 a, um a favor do americano, agora ele foi dominado por outro wrestler. Se na última rodada ele já falou em aposentadoria, imagina para onde vai a cabeça agora, com quatro derrotas em cinco lutas, três delas três derrotas consecutivas. Não me entendam mal, Ian tem só 30 anos e ainda bate 99,9% da categoria, mas ex-campeão. Um cara competitivo desse jeito nunca topa só participar sem um caminho claro para o título. Tipo, qual é a motivação do cara de virar? É, escada para o Rick Simon ou para o Nurmagomedov, Magomedov, outro wrestler na próxima rodada. Mentalmente falando, é bem difícil voltar desse tipo de situação porque a confiança prega peças. Será que ele vai se afastar do esporte ou até cair bruscamente de rendimento? Imagina só, por exemplo, o Sterling perde para o Serrudo, casa a quarta luta dele e o Ian perde de novo. Acho que para a carreira não esfriar precocemente, Ian precisa de uma sorte. Tipo, aquela luta importante que caiu dias antes e ele deu sorte ali de pegar, o Serrudo perder para o Stalin e eles se enfrentarem, Dominic Cruz topar ou algo do tipo. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual foi a leitura de vocês sobre Merab do versus Piotr Rian, a luta principal do Fight Night de ontem à noite? Vocês também estão um pouco descrentes com o futuro do russo, como eu... Ou não, foi circunstancial, é só o jogo que não casou. Vocês acham que o Merab pode virar um campeão dominante nessa divisão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like para a gente ser recomendado pelo YouTube naquele querido menu lateral. E não percam também a última resenha que foi sobre o Belator 292 de sexta-feira. Bem Henderson se aposentou. O Usman Nurmagomedov é, tirou onda, sinistro 17-0 com 24 anos, e também o Michael Page esfarelou o joelho do Goiti Amaúcho, tadinho. Para entender tudo o que aconteceu nesse evento, você clica no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.